Olá, nesse vídeo eu vou te mostrar as orientações de como elaborar as atividades de check-out de presença. Essas atividades, elas não valem nota e elas computam a frequência do estudante dentro do módulo. Então, é uma atividade que também precisa de um planejamento bastante estratégico para que o estudante queira participar e se sinta motivado a entregar essa atividade. Vamos lá para o template que eu vou te mostrar como você pode elaborar esse planejamento. Assim como os fóruns, cada módulo precisa ter a sua atividade de checkout de presença. Então, se a disciplina tem dois módulos, vai ter duas atividades. Se tiver quatro, vai ter quatro atividades. O que você não usar do template, você pode apagar e, se for necessário, você pode acrescentar. Aqui, adicionar o nome da disciplina nome completo do professor responsável, e a primeira opção aqui é selecionar o tipo de atividade que a gente vai configurar lá dentro do Ava. Lembrando que essa configuração é uma configuração de envio da atividade, ou seja, é a forma como o estudante vai entregar esta atividade. Por exemplo, esse tipo aqui de tarefa de texto online, ele permite uma infinidade de propostas, porque ele não é só para o estudante escrever um texto online, ele pode enviar um link nesse espaço, ele pode enviar uma imagem, ele pode enviar um vídeo, então ele pode enviar várias coisas por meio de um link. E pode também escrever efetivamente um texto online. E se ele for escrever um texto online, você tem que indicar quais são os parâmetros desse texto, descrever no enunciado o que se espera da entrega dessa atividade, e se for o caso, você pode até definir uma limitação de palavras para entrega desse texto online. Aqui no enunciado, que começa a partir dessa expressão, a gente mantém essa expressão no AVA, essa atividade vale presença, e aqui você vai descrever de, fo de forma muito detalhada qual é a proposta da atividade, se o estudante tem que acessar uma ferramenta externa, como que ele vai fazer isso, colocar os passos, colocar o print da, das imagens, né, do que ele precisa fazer, se for o caso mostrando aqui um exemplo né, de uma atividade, que ele tinha uma etapa aqui para fazer uma atividade no Google Apresentações, então tem aqui os passos para atividade, você põe o um enunciado, explica por que, que essa atividade é importante dentro desse módulo, qual é a relação que ela tem com o conteúdo do módulo, e depois você lista os passos para a elaboração da atividade sempre mostrando da forma mais detalhada possível o que o estudante precisa fazer para chegar lá no momento da entrega, tá? E aqui a gente vai definir então o tipo de entrega de acordo com a proposta. Se é, a proposta da atividade estiver exigindo algo, uma elaboração é, de um arquivo, de texto, um PDF, né? Você vai ter que detalhar aqui e definir aqui Nessa, nesse menu suspenso, qual vai ser o tipo de envio. Então, se é um docx, se é um arquivo de imagem, se é um arquivo de áudio, se é uma tarefa do tipo código-fonte, a gente também tem VPL, Code runner GeoGebra, e também tem o próprio questionário. O questionário é o nosso padrão de avaliação da aprendizagem em cada módulo, mas ele também pode ser utilizado para o check-out de presença, se o professor preferir. E aí, o professor precisa seguir as orientações lá do banco de questões, tá? Que é esse documento aqui. Seguir exatamente essas orientações de como elaborar questões para o banco de questões e trazer para a elaboração do check-out de presença, tá? todas as orientações que estão aqui no final desse documento. Aqui a gente tem os modelos, né? Para cada tipo de questão, a gente tem um exemplo e tem a explicação de como essa questão funciona. Então, se você escolher atividade de check-out de presença do módulo 1, vai ser um pequeno questionário com cinco questões, com dez questões ou com duas questões, você pode indicar aqui nesse campo. Dependendo do tipo de atividade que você selecionar aqui, você vai indicar também os critérios para a validação da frequência. Então, de acordo com o enunciado, você vai listar quais são esses critérios e eles precisam ser claros e detalhados para que o tutor possa avaliar a atividade e dar o feedback para o estudante. A ideia não é dar falta para o estudante, mas dar um feedback para que ele possa saber onde ele errou, o que, que ele poderia ter melhorado na atividade. No caso de selecionar o questionário, esse critério para validação de frequência é desnecessário, tá? porque o questionário já vai indicar qual é a resposta correta da, da questão e ele consegue ter o feedback imediato depois da tentativa do questionário. Mas para os outros tipos de atividade é muito importante que você liste aqui é, todas, todos os critérios necessários para validação da frequência. Outra dica importante é que você escolha um tipo diferente de check-out de presença para cada um dos módulos, para diversificar a forma de entrega e as propostas é, dentro da disciplina. E uma dica super importante para a atividade de checkout de presença é que você elabore uma proposta que coloque o aluno em contato com o conteúdo do módulo de uma forma mais dinâmica, ou seja, que ele tenha que elaborar, entregar ou criar alguma coisa para entregar lá no espaço da tarefa, e não apenas responder questões. Então, a gente sempre que possível orienta, a equipe multidisciplinar orienta os professores para que essa atividade de check-out de presença seja um momento de criação, de elaboração por parte do estudante e é um momento que ele vai poder explorar mais o material didático, explorar mais os conteúdos do módulo para fazer a entrega dessa atividade. E lembrando, se você tiver qualquer dúvida sobre a elaboração do check-out de presença, você pode se inspirar nas demais atividades disponíveis ou na central de apoio, ler o nosso guia de professor especialista e também contando sempre com a ajuda da equipe multidisciplinar.